Eu acho que queimou um pouquinho Relaxa, tá de boa Eu gosto quando tá assim um pouquinho mais torrado Eu vou cair fora daqui Você não vai colocar sua bandana? Eu não quero que ninguém me veja usando uma coisa tão cafona Os tempos mudaram. <risos> Eu acho que a questão não é essa Sétimo rocado. desculpe, mas tá na hora Ok, Renata, até mais tarde então Ei, Sarada, em que equipe você acha que a gente vai parar? <risos> Eu sei lá, Tchuchu. Não tem como eles nos deixarem separadas. Se for o caso, a gente pode se juntar, Chikadai. Eu odiaria estar numa equipe com alguém como você, que deixa tudo pro acaso e sempre age sem um plano pra vencer. Você já. Você tá perto demais. Tá cuspindo em mim. O sensei chegou. Oh, a gente tava esperando... Uhum. Oh, isso foi nojento! A culpa disso é toda sua, sabia? Que entrou na minha... Atenção, alunos! Muito embora todos vocês tenham se formado, seus dias de treino ainda não acabaram. Mais uma coisa antes de eu anunciar as equipes. Sumire, o que é uma equipe de três integrantes? Ah, é uma equipe composta de três shinobi reunidos para completar suas missões. É um time responsável pela vida, um do outro. É, é, como diz o ditado, o último a ser pego tanto bate até que fura. Eu sabia. É o Cho outra vez. É Ino ah. Equipe número 3. E eu vou liderar a sua equipe. Nós devemos colocar as nossas vidas nas mãos dos nossos companheiros, não é isso? Eu reconheço que o Boruto é habilidoso, mas a nossa compatibilidade é outra questão. Ah, qual é? Eu estou pedindo transferência pra outra equipe. Não seja tão afobada. Eu pretendo me tornar Hokage. Não posso perder meu tempo com nenhuma distração. Se você está tão decidida assim, então venham comigo os dois. Então a gente tem que dar esse pergaminho para o sétimo Hokage e ele vai reavaliar a compatibilidade da nossa equipe? Ótimo, obrigada por toda a sua ajuda. Ei, sora Sempre tem geninhos satisfeitos com a equipe, reclamando da formação. Ainda assim, o número de mudanças feitas como resultado de um apelo direto foram... É zero. Melhor você ficar fora do meu caminho Parada é essa nos seus olhos, isso é mesmo o Sharingan? Isso não é da sua conta Sombra paralisante? Eu queria saber quem estava fazendo esse barulho Nós viemos aqui fazer um pedido pro sétimo Hokage Ai caramba, que saco Infelizmente o sétimo Hokage não tá Não pode revelar a localização dele? E quando acontecem, eu não vejo meu pai por um tempo Então você passa por isso direto, né? Muito bem, tá na hora de me darem tudo o que tem me deter agora! Vão precisar mais do que isso para proteger a aldeia. Ok. Vamos tentar mais uma vez. Parece que nós temos um apelo direto este ano também. <risos> Bom, parece que o Boruto e seus amigos vão ter um oponente terrível. <risos> Aqui vamos nós de novo. O tempo voa. Deixa eles virem. Vamos atormentá-los um pouquinho. Se afastem! Pessoas não autorizadas não são permitidas além deste ponto Ah, oi, é só você, Tia Mirai. Tenho ordens pra não liberar absolutamente ninguém Se si, é assim, então vamos ter que passar por ela à força É, mas ela é uma Chunin Você e o Mitsuki usam tudo que puderem pra distraí-la Eu vou usar o meu Sharingan pra descobrir a fraqueza dela e vamos tentar explorar Eles nunca aprendem Maroto! Ah, ah, ah, ah, Uau! Não sabia que tinham esse truque não é justo, você já tinha feito uma armadilha! Vocês vão ter uma lição dolorosa Eu não sabia que seus olhos tinham despertado O que é essa coisa? Mesmo que você já tenha o Sharingan, parece que você ainda não é páreo pra mim Sarada, não deixa ela enganar você O que aconteceu? Eu tô tentando, tô tentando Vou falar pela última vez pra voltarem pra casa Eu não consegui achar nenhuma fraqueza Você não pode pegar um pouco mais leve com eles, Mirai? Você conhece ela? Ela é a neta do terceiro Hokage E acima de tudo, ela também é a minha prima Ela não é uma oponente pra um genin inexperiente enfrentar Mitsuki, o que está pensando sobre tudo isso? Boruto, você está muito preocupado com os golpes da Sarada. Sarada, você geralmente equilibra bem o uso de shuriken e taijutsu. Mas eu acho que você está contando demais com o Sharingan. Aconteça o que acontecer, nós vamos dar tudo de nós, ok? <risos> Podem estar perdendo, mas eu gosto desse espírito de luta. Uh! Uh! Uh! Uh! Boruto, continua! Ai, velho! Sorada Boruto, manter seus clones escondidos até o fim da batalha foi o que garantiu a vitória. <risos> é fácil formar uma equipe com gente que você se dá bem. A personalidade se forma superando conflitos e desafios. Isso torna vocês dignos de serem genin. Há muito tempo, tinha uma coisa que o sétimo Hokage dizia. Não existem atalhos para se tornar um Hokage. Tô certo. Ainda quer entregar isso? De se juntar comigo, Sorada, porque eu ficaria feliz de estar na sua equipe. Eu gostaria de fazer um pedido ao sétimo Hokage. Hã? A gente veio até aqui para te entregar um apelo Estou aqui porque querem mudar de equipe? Não Bom, então o que foi? Eu só peço que você dê o número 7 pra nossa equipe Também concordo e apoio o pedido deles Nós vamos herdar o nome da equipe 7 e aí vamos superá-los hum, Tá bom, esse é oficialmente o nascimento de uma nova equipe 7 Sim, Sim senhor. senhor Vocês foram meus alunos e eu sempre vou acreditar em vocês